Se liga que eu vou te contar neste vídeo os cinco. Eu não sei se eu posso falar cinco viradas de chave, cinco pilares, não sei. As cinco viradas de chave que me fizeram sair do zero lá morando com os meus pais num barracão pra comprar uma, uma BMW, pra depois estar tá morando numa cobertura, pra ter o resultado que eu tenho hoje através da internet. Vamos embora, solta a vinheta aí, editor. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre as cinco viradas de Chaves que me fizeram uh, sair do absoluto zero, morando lá com os meus pais dentro de um barracão super pequeno, pra hoje estar ganhando dinheiro através da internet, ser um dos tops produtores, ter aí o melhor produto de Instagram hoje do Brasil pra quem quer vender pelo Instagram como afiliado e por aí vai. Então se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos embora com tudo nesse vídeo. Sim, primeiramente você deve estar estranhando eu com a blusa do Flamengo, porque se você me acompanha lá no, no, no meu Instagram principal Tá aparecendo aqui o meu Instagram se você não me segue ainda Não dá mole, me segue lá Se você já me acompanha, você sabe que eu sou atleticano Sim, eu torço pro Galo, o melhor time do Brasil Hoje disparado, pra ser sincero eu acho até injusto O Atlético tá jogando o Campeonato Brasileiro Eu acho que o Atlético tinha que tá, a, a, estar A CBF, a, a, o presidente do Atlético Tinha que estar tá fazendo alguma coisa para o Atlético ser transferido do Campeonato Brasileiro para jogar um Campeonato Europeu entendeu Tipo Champions ao invés de Libertadores que o nível do time tá muito Acima dos outros times do Brasil e vamos ser sinceros, né? Era isso? Que bosta! Mas enfim, não sei Coloca aqui pra mim Eu quero ver quem que é bom aqui, mano Coloca aqui pra mim, então, nos comentários Que eu sei que a maioria dos meus seguidores são macho É um homem Então coloca aqui nos comentários Se você discorda de mim Qual o melhor time do Brasil E quem será o campeão brasileiro esse ano Quem acertar Quem será o campeão brasileiro esse ano Tá, esse ano não, né? Termina no ano que vem o Campeonato Brasileiro, né? Fevereiro, né? Então quem acertar Quem for o campeão brasileiro agora dessa temporada Vai ganhar o acesso do meu treinamento Coloca aqui nos comentários Quem será o campeão do Campeonato Brasileiro Temporada 2020 Eu aposto que será o Atlético melhor clube do Brasil, que deveria estar jogando a Champions UEFA... Champions UEFA... Como é que é, velho? Champions UEFA... Ué, velho, Champions League. Champions League, caralho. Confundi a parada toda aqui agora. Mas enfim, mano, voltando pro assunto do vídeo, voltando ao que interessa. Hoje eu quero falar pra você sobre cinco pilares ou cinco viradas de chaves que, que eu tive pra sair do absoluto zero pra hoje ter o resultado que eu tenho através da internet, né? Bom, se você não me conhece, só pra você entender de uma maneira bem resumida, porque tem vídeo aqui no canal que eu conto a minha história. É, eu morava com os meus pais até três anos atrás, a gente morava num barracão, mano. Era muito pequeno, tinha somente três cômodos, e eu sempre dormia na sala, desde os meus seis anos de idade, até três anos atrás, quando eu tinha 24 anos de idade, eu dormia numa sala, eu tinha que arredar o sofá da noite, colocar um colchão, dormir na sala a gente já foi despejado de uma casa que a gente morava uma vez, porque meu pai não teve condição de pagar, a gente já teve que morar dentro de um bar que meu pai teve, né? meu pai alugou um bar na época, e aí a gente foi despejado, a gente teve que ficar morando dentro desse bar, então a gente passou por umas situações bem complicadas, tá? É, trabalhei de carteira assinada por uns anos e aí vem a primeira virada de chave eu não vou resumir, não vou contar muito na verdade sobre a minha história aqui, que eu já falei muito então, quem já sabe, por exemplo, quem me acompanha há muito tempo, sabe que meu último emprego foi na Sky é, trabalhava vendendo pacote de por assinatura na Sky ganhava um salário de 800 reais na época Isso em 2017, tá? É, e por aí vai oh, E antes de mais nada eu quero avisar pra você o seguinte Eu vou passar pra você aqui agora Cinco viradas de chaves que eu tive Pra uh, sair do zero Pra conseguir ter os resultados que eu tenho hoje através da internet Só que mano, o REC número 4 E a virada de chave número 5 Mano, a, a número 5 eu acho que Se você entender o que eu vou te passar Na virada número 5 aqui no caso uh, Acho que você vai ficar milionário Na moral, você tem a chance de ficar milionário se você entendeu o que eu vou te passar aqui Que eu anotei até aqui no meu caderno O que tá na virada de chave número 5 Então fica até o final desse vídeo Que eu tenho certeza que vai valer a pena Se você entender o que eu vou te passar aqui Nessa virada número 5, mano Os seus resultados vai sair daqui E vai voar uh, Lá pra... Pro universo Então o que que acontece? Qual foi a minha primeira virada de chave? Eu escrevi aqui, ó Entender, tá? Entender que não iria ficar rico Trabalhando pros outros, tá? Eu nunca vi Deixa eu só abrir Mano, tá um calor Ó Au, só beber uma. <risos> mano, tá um calor infernal aqui em BH, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu nunca vi um milionário trabalhando de carteira assinada, mano, de segunda a sexta. A não ser que seja um milionário, mas que seja uma profissão assim, de artista, por exemplo. Uma pessoa que trabalha na Globo é. trabalha de carteira assinada, mas é um ator, uma atriz, aí beleza. Um jogador de futebol é carteira assinada, mas é jogador de futebol. Um emprego convencional. Eu não vejo, nunca vi um empregado trabalhando de segunda a sábado, acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pegando o busão, voltando pra casa, ser milionário assim. E, e, e no mundo hoje em dia se prega isso, né? Da gente ter que trabalhar, até se aposentar, estudar, fazer uma faculdade, Arrumar um bom emprego numa empresa ficar lá até se aposentar pra depois que se aposentar, mano. Ter que continuar ralando pros outros ou ter que depender de família, entendeu? Porque eu não vejo uma pessoa que trabalhou por um pro emprego normal que tem a vida que eu gostaria depois de se aposentar. Eu não conheço. Se você conhece, eu não conheço A minha avó, por exemplo Eu tenho uma avó que, por exemplo, continuava trabalhando até pouco tempo atrás, entendeu? Então eu não tenho, eu não, não conheço pessoas que se aposentaram Trabalhando a vida inteira numa uma empresa convencional de carteira assinada e tal Que hoje tem a vida que eu gostaria de ter Então eu entendi, a primeira virada de chá foi essa Eu não vou ficar rico com um emprego Eu não vou ter a vida que eu, gost, que eu, que eu gostaria de ter, né, que eu quero ter Através de um emprego é, Eu jamais me via, por exemplo, comprando uma BMW uh, Tendo um trabalho tradicional, entendeu? É, tanto que meu primeiro carro, que foi um Peugeot 307 com um teto solar bonitão Eu só comprei depois que eu comecei a empreender, velho Eu não tinha condição de comprar quando eu trabalhava pros outros, tá? Então essa foi a primeira virada de chave A segunda foi entender que não seria fácil é, Eu aprendi isso, mano, eu já fiz marketing multinível, né? Eu fiz Renaudry Então, mas só que lá nos eventos, mano, eu aprendi muito que uh, Pessoas de sucesso, uh, pra chegar ao sucesso, elas têm que... Como que eu posso falar, né? Elas têm desafios durante a caminhada Então não é fácil chegar lá é, e, e a maioria das pessoas em si Quando começam um negócio Principalmente falando de ganhar dinheiro Através da internet Como a gente faz aqui As pessoas têm um hábito De achar que vai ser fácil, né? Às vezes a pessoa trabalha Para os outros a vida inteira Aí vê, por exemplo, um vídeo meu Falando que ganhei mais de 100 mil reais no mês E tal, aquela coisa toda E acha que vai ser fácil Mas as pessoas não vêem o que eu fiz antes O tanto que eu pelejei antes O meu primeiro ano inteiro Vendendo pela internet Foi uma merda Eu não tive muito resultado, entendeu? Então acho que a segunda virada de chave Mim foi entender que não seria tão fácil, que eu teria que, que me dedicar, que eu teria que me empenhar, porque isso foi um fator para eu não desistir, porque as pessoas começam com aquela expectativa tão alta, que aí quando passa uma semana, um mês sem vender, elas, né, elas se frustram e acabam desistindo, então a partir do momento que você entende que não será fácil, mas que vai valer a pena, isso vai te ajudar muito na sua caminhada, tá? Terceiro! Ter um porquê é muito forte, o que que é isso, mano? Se você não tiver um motivo muito forte pra você fazer uma coisa, mano, no primeiro obstáculo, na, na, no primeiro desafio, você vai desistir. Então, o meu porquê, na verdade, era um porquê, era os meus pais. É, como eu falei no início do vídeo, a gente, né, sempre teve uma vida não tão boa, assim, né, uma parada bem bem complicada. Então, desde pequeno, eu sempre, me, eu sempre entendi assim, um dia eu vou ter um negócio, eu vou, sei lá, eu vou tirar os meus pais dessa vida e vou dar uma qualidade de vida melhor pra eles. Então, o meu porquê era os meus pais, era ajudar a eles a ter uma qualidade de vida melhor. Eu queria ter um carro melhor, uma, né, ter um carro, ter uma casa, morar num lugar legal, é lógico que eu queria, mas o meu porquê principal era eles. Então, toda vez que às vezes quando dava aquela vontade de desistir, ou quando eu encontrava um desafio, eu lembrava do porquê que eu tava fazendo aquilo. E sempre que eu lembrava deles, eu, eu tinha forças para continuar, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o meu pai, ele foi diagnosticado com câncer no final do ano passado, e este ano teve essa parada do coronavírus, então ele foi, é, pra honra e glória do Senhor, ele foi operado no início desse ano, retirou o tumor, mas não pode trabalhar. Imagine se eu não tivesse continuado, mesmo quando estava difícil o negócio pela internet, mano. Uh, meu pai sem trabalhar, minha mãe sem trabalhar. E imagine que eu estivesse trabalhando por uma empresa tradicional, mano. Como que eu iria, como que a gente iria fazer? Talvez a gente estaria pedindo ajuda para as pessoas, pedindo ajuda para parentes, entendeu? Porque na época que eu morava com os meus pais, eu trabalhava de carteira assinada mas, e eu ajudava meu pai, porque meu pai também trabalhava. Agora imagina meu pai, é, depois de pós-cirurgia, sem poder trabalhar, e eu, por exemplo, na Sky ganhava 800 reais, mano. Como que eu ia conseguir fazer uh, as coisas? Não ia ter como. Entende? Então, esse era o meu porquê. Então, por isso que mesmo quando estava muito difícil lá atrás, eu continuei firme, eu não desisti. Para que hoje, por exemplo, mediante a pandemia, primeiramente falando só para vocês entenderem, eles moravam no barracão, que eu falei no início, hoje eles moram numa casa seis vezes maior, no mínimo, porque eu pago para eles, tá? Eu pago. A casa que a gente morava antes, o barracão, não tinha um quarto, eu tinha que dormir na sala. Hoje tem quarto para mim lá. Tem garagem para guardar o carro quando eu vou lá, porque outra casa também não tinha, tá? Então, imagina se eu, tivesse, se eu tivesse desistido. Então, por exemplo, a... O fato dele ser o meu porquê fez, fez com que eu não desistisse lá atrás. E o fato de eu não ter desistido lá atrás me deu a condição de hoje, mediante essa pandemia, mediante a tudo que tem acontecido, eu, graças a Deus, por a honra e glória de Deus, eu sempre falo isso, é, hoje tenho condição, por exemplo, de ajudar os meus pais, de, né, de manter eles numa condição legal, mesmo mediante essa situação, sacou? Então ter um porquê é muito forte. Quem que é o seu porquê? Ou o que que é o seu porquê? Por que que você tá fazendo o que você quer fazer, cara? Você quer comprar um carro novo? Você quer viajar mais? Você quer dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, por isso? seu filho Pensa nisso e anota no papel é interessante você ter anotado Jogar isso pro universo Que o universo traz isso de volta para você, tá? A quarta virada de chave Investir em conhecimento Investir em conhecimento é um ponto chave para você ter sucesso em qualquer negócio Porque se você não, não buscar conhecimento Você não tem resultado É fato isso, né? E isso em qualquer negócio, tá? Então por que, que eu tô dizendo isso? Eu vejo as pessoas que querem começar a trabalhar pela internet E que não querem investir em conhecimento Dá para você conseguir fazer seus primeiros resultados Sem é, investir em conhecimento? Tem como A minha primeira venda, por exemplo por exemplo, através da internet, eu não tinha comprado nenhum curso quando eu fiz. Então tem como. Mas se você quiser viver disso, você vai ter que precisar investir. Não adianta você querer ganhar 10 mil primeiro para depois você comprar um treinamento ou ir num evento, entendeu? Não, não é assim que acontecem as coisas, tá? Você vai precisar sim investir em conhecimento. Você tem que entender que quando você investe em conhecimento, você está investindo em você. E quanto mais você investe em você, mano, Automaticamente mais resultado você tende a ter Porque você começa a ver as coisas de uma outra maneira Você conhece a descobrir outras formas de ganhar dinheiro Você consegue descobrir outras maneiras de ter mais resultado Então investir em você é um ponto principal Hoje eu tenho diversos livros é, Já perdi as contas Eu tenho um vídeo meu no Instagram que eu falo né Só no ano passado eu investi mais de 100 mil reais em conhecimento Aí você fala Ah, mas você tem dinheiro, João É muito fácil para você investir em conhecimento Porra, mas eu comecei comprando livros Comecei indo em uma palestrinha aqui Em um evento ali Comprei um curso online aqui Aí depois quando começava a ter um retornozinho Comprava um outro treinamento ali E aí você vai sempre investindo para você cada vez mais ter mais resultados é, Por exemplo, tá? Eu tenho hoje o treinamento o método no Instagram, né, que é o melhor treinamento do Brasil para quem quer aprender a vender é, na internet, tá? É através do Instagram. Só que eu tenho um mini curso que é gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui abaixo, o link desse mini curso é de graça. E tem um treinamento que eu lancei agora nos últimos dias, mano, por R$63,00 para vender no Instagram. Chama InstaFlash para vendas rápidas. R$63,00. Você pode dividir até em duas vezes. Só que ele vai ficar disponível por poucos dias, tá? porque na verdade é um treinamento que eu não, não pretendo vendê-lo. É um teste que a gente está fazendo. Vai ficar aqui aqui na descrição também se você quiser. Mas investir em conhecimento, tá? De toda forma como eu tô falando aqui, tem o meu mini curso gratuito aqui. É totalmente de graça, tá? É, vai ficar aqui na descrição pra você. Mas investir em conhecimento, mano, é de extrema importância pra você conseguir obter grandes resultados através da internet ou qualquer outro negócio. Se você quer empreender no ramo de comida, de alimentação, você tem que investir em conhecimento naquilo. Tu quer investir no ramo de, sei lá, mano... Comércio, tu vai ter que investir naquilo e tudo mais, entendeu? Quanto mais você investe, mais resultados você tem, tá? A quinta virada de chave, pra mim, é a mais importante de todas, que é exatamente uh, uma das coisas que eu fiz, que é hackear, o que os grandes players do mercado fazem Como assim hackear, mano? Por exemplo Ao invés de você simplesmente comprar o meu treinamento que Eu recomendo você comprar, é lógico mas Ao invés de você simplesmente comprar o meu treinamento Hackear e você ver por trás O que, que aquela pessoa tá fazendo Entendeu? De, de modo geral Então por exemplo, tá? Quando eu compro o treinamento de um cara Eu não compro o treinamento só para estudar as aulas Que estão lá dentro. Eu, eu tento de uma certa Forma entender como que ele fez para vender Aquele treinamento para mim. Então eu vejo O que, que ele faz no YouTube, vejo o que, que aquela pessoa faz no Instagram Eu vejo o que, que ela faz, na, os e-mails que ela envia, eu vejo como que ela escreve na página de vendas, eu vejo tudo basicamente que aquela pessoa faz, eu, eu tento dar uma hackeada, vamos dizer assim, entender todo o processo que ela usou para vender aquele produto, que ela usa para vender aquele produto, para que eu possa fazer no meu também. Então assim, eu comecei a trabalhar nesse negócio de uma maneira que eu considero totalmente errada e eu, e eu considero que eu comecei a ter resultado não pelo que eu aprendi em treinamentos que eu comprei, mas sim pelo que eu aprendi observando o que outras pessoas faziam. Tá ligado? Eu comecei a observar, mano o que que, o que que as pessoas faziam Naquela época tinha Alex Vargas, Luana Franco uh, Karen Otto. Não tinha tantos, tinha o Érico como sempre né? Mas assim, eu tentei. Eu comecei a observar O que que eles faziam para vender E aí a partir disso eu fui tentando aplicar um pouquinho é, Por exemplo, isso tudo ensina hoje Lá no, no Instagram, né? Mas foi tipo assim Fui meio que aplicando tudo que eu fui Modelando e hackeando dessa galera e para conseguir o resultado que eu tenho hoje Então acho que esse é o maior hack que você deve, deve aprender Nesse vídeo, você deve pegar e aplicar nesse vídeo procure entender o que as pessoas fazem por exemplo você está assistindo esse vídeo meu tenta entender qual foi a estratégia que eu usei nesse vídeo para fazer você ficar até aqui tenta entender o qual foi a, a sabe qual foi o paradigma que eu usei para para esse vídeo ou para trazer você até aqui ou talvez se você entrar no meu mini curso gratuito tenta pensar o que que o júnior fez para me convencer a entrar no mini curso gratuito ou para comprar esse treinamento aí que ele tá vendendo por 60 reais ou para comprar o um instagram ou para seguir ele lá no instagram não sei Tenta começar a analisar A hackear o que as pessoas que você segue Que você admira fazem Eu acho que esse vai ser o maior insight de todos Que você vai pegar dentro desse vídeo Para você ter resultados. Com toda certeza Tá bom? Então mais ou menos é isso Espero que tenha gostado. Mano, me segue lá no Instagram, ativa as notificações aqui no canal, se inscreve no canal, porque aqui tem muito conteúdo foda para você, tá? Quanto mais você seguir esse canal, com certeza mais resultados você vai ter através da internet. Segue aqui, ativa as notificações, me segue lá no Instagram e o link do mini curso e de tudo tá aqui na descrição do vídeo para você também. Então tamo junto até o próximo vídeo e valeu, meu irmão. Tamo junto.